Você quer financiar uma obra de steel frame porque não tem dinheiro para construir agora e não sabe como? Ou então você já construiu e está querendo financiar a venda. E aí, pode? Se essa é a sua dúvida, vem comigo. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Trabalho nesse mercado da construção civil já há mais de 12 anos. Eu vou te explicar agora como é que você acaba com esse dilema e consegue, de uma vez por todas, acabar com essa balela do mercado que diz que banco nenhum financiar obra de steel frame você precisa entender primeiro de tudo. O Frame ele ainda é tido, sim, como um sistema inovador à frente dos bancos do mercado que a gente tem da construção civil brasileira hoje em dia, tá? Mas isso não é um problema. Se você não sabe, a nossa norma até de dimensionamento ela é de 2012, por isso que hoje a gente é, tem ainda essa ideia de que é um sistema novo. Porque somente em 2012 a gente tinha norma de dimensionamento brasileira. Antigamente a gente trabalhava com normas de outros países. A gente ainda está em processo de criação de uma norma de procedimento de execução, mas que daqui a pouco tá saindo, então você não precisa ficar preocupado. Tá certo? Enquanto essa norma de procedimento de execução não sai, que é ela que vai até viabilizar o financiamento sem nenhum tipo de problema, o que, que a gente tem e que foi feito por uma empresa, né, por um grupo de empresas, pela ação a São Boban, um grupo, tem um grupo de empresas, ela é dona da Verber Quatsolite, da Isover, da Brasilite, da Placo, dentre várias outras empresas. Esse grupo de empresas foi e buscou tirar um certificado, como se fosse um manual de como deveria ser construída as obras de steel frame. Logicamente, eles botaram os materiais deles, né? <risos> eles queriam também ajudar a venda dos materiais deles. Então eles foram junto do Ministério das Cidades e do PBQ. PQH é, é um braço do Ministério das Cidades e criaram como se fosse um manual. Aí cai a ideia de que as pessoas se confundem. Muitas pessoas falam de DATEC, mas não sabem o que é DATEC. E eu quero que você entenda agora. A DATEC é como se fosse um manual que a São Goban, junto com órgãos como o IPT, foram e criaram, é, para o Ministério das Cidades, um manual de como se construir com Steel Frame. E aí, Helena? Beleza. O que, que tem esse manual? Quando você vai financiar uma obra, pegar um empréstimo com o banco para você poder construir a sua obra. Não todos, tá? Alguns bancos exigem que você siga esse manual. E o manual que a gente tem, né? É a da TEC. A da TEC que a gente usa hoje, que a gente tem liberada, tá? Que é uma da TEC válida, essa é a Datec da TEC da Sandoban, que é a da TEC 014B. Você entra lá no site do Ministério das Cidades, Procura o PBQPH e lá dentro você acha a Sadatec. Ele dá um manual de como você iria construir. Os bancos, né, alguns deles exigem que você siga esse procedimento para ele poder ter certeza de que ele tá dando dinheiro para alguém que vai construir algo de qualidade e ele no futuro não ter o prejuízo de você construir, aquela obra não vender ou a obra dá problema e ele perder aquele dinheiro. Então isso é uma segurança que os bancos têm, que estão dando dinheiro deles para sistema que vai funcionar. Agora, uma outra coisa. Helena, eu já tenho dinheiro, eu vou construir a minha obra. Eu só quero saber se o banco financia depois. O imóvel pronto, ele todo construído, o banco financia sem nenhum tipo de problema. É o contrário até, acho que o banco não precisa nem saber. Se o consumidor final quer comprar aquela casa e ele mesmo, a pessoa física, tá pegando empréstimo do banco, não tem nada a ver se a casa existe de o de alvenaria. Não precisa se preocupar com isso, porque muitas pessoas falam, ah, eu só posso construir por causa disso, e botam muita dificuldade. Agora uma coisa importante, se você for usar o um manual, pegar o um empréstimo com o um banco para construir em steel frame e quiser a DATEC, a DATEC, ela você só consegue usar ela para construir no mínimo 30 casas. Então, se você for financiar sua obra, você tem que financiar pelo não pegar o um financiamento de pelo menos 30 unidades. Você não pode pegar o um empréstimo, ou usar a DATEC para construir menos que 30 unidades. Eles têm essa demanda, eles têm essa exigência. Então fica de olho, toma cuidado fechou mas não temos mistério é simples é só você pegar da Tech conversar com o São Gombar porque você vai ter que usar os materiais dele eles botaram os materiais dele <risos> na, no manual faz parte olha bolas eles fizeram investimento um para fazer o manual então você fala com eles para pegar os materiais deles materiais deles também todos eles a gente tem na Jup Center você pode ficar tranquila, a tem de todo o Brasil se você não sabe o Center, Eu vou botar o link dela aqui embaixo pra dar uma olhadinha, tá certo? Você pode pegar na Gip Center e é super simples, tá? Você consegue com facilidade resolver isso. Outra coisa que você pode fazer com facilidade, que eu recomendo fortemente que você faça, é entrar pro meu grupo VIP de WhatsApp. Nesse grupo VIP eu dou informações, eu passo conteúdo, eu aviso novidades, eu falo sobre promoções que a gente tem de vez em quando dos nossos cursos. Lá rola muita coisa bacana. Então não perde tempo, vai lá. Clica aqui embaixo, entra pra nossa lista VIP do WhatsApp e não perde tempo, tá certo? salva meu número, porque você só vai receber as mensagens se você salvar o número, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve. Te vejo por aí.